E aí galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. Estamos aqui aproveitando a iluminação natural do dia para tentar gravar um negocinho na melhor qualidade possível, com as melhores coisas que a gente tem aqui na mão para fazer, né? Tentar tirar leite de pedra. É o seguinte: hoje eu quero falar um pouco so é, sobre vocês. Eu quero falar com vocês sobre irrigação, rega. Como regar plantas em vasos? Você regar uma planta num vaso é um pouco diferente de você regar uma planta que está num local natural, na terra, né? E o vaso ele é um ambiente totalmente controlado e compacto. e uma, Digamos que é um ambiente fechado. Quase, é, quase sempre ele não toma chuva, ou às vezes não pega muito sol, né? Não está exposto aos elementos naturais. E, além do mais, por ser um ambiente fechado, né? Ah, a terra dentro do vaso, ela está totalmente diferente com a, com a terra que está dentro do solo. Tem a drenagem diferente, tem um nível de compactação diferente e muitos outros fatores. Ah, eu fiz umas gravações com o celular, mostrando como é que eu faço na prática. E logo, logo eu vou estar mostrando para vocês, só que agora vamos dar uma, uma lida aqui, nos tópicos que eu preparei, que é... <coughs> regar as plantas de maneira adequada é essencial para o bom crescimento e saúde das plantas. Por isso, vamos aqui dar uma olhada nas dicas importantes para manter as plantas saudáveis. que é, primeira dica, né? verificar a umidade do solo. Antes de você regar, né, é importante você verificar a umidade do solo, colocar o dedo na terra, ver se ela está úmida ou está seca. Se estiver seca, hora de regar. Outro fator, depende da planta também. Se você tem um cacto, é diferente de você ter uma suculenta, né? Sei lá. Cada planta, ela pede, um, ela pede um, uma quantidade de água, ela pede nutrientes diferentes. Aí você vai ver qual planta que você tem você vai pesquisar. Ah, qual a quantidade de água que eu tenho que regar um feijão, uma hora nobis e etc. esse vídeo aqui também é o segundo vídeo da, da série que eu tô fazendo. Do meu vasinho, né? De agrofloresta em vaso, né? Eu já postei aqui o primeiro vídeo. Que falei sobre a hora nobis que, que eu ganhei de metia, E plantei no... plantado no vaso, né? Então vamos continuar. Você também... Deve procurar o momento certo de regar, né? Se a sua planta está exposta ao, ao ambiente, o ideal de você regar é no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura é mais baixa, né? Você tem que evitar regar as plantas durante o dia ou com o sol, porque a água pode evaporar rapidamente, as folhas podem se queimar e etc. Então, meio-dia, não regue sua planta meio-dia, cara. Rega a planta de manhã cedinho, é, de tardezinha, de noite, sei lá. Escolhe a hora aí. E também não é todo dia que você precisa regar a planta. Você tem que dar uma analisada no como é que está o solo e qual que é a planta que você está regando. Você precisa escolher a quantidade de água adequada. né? Como eu já falei antes, cada planta ela tem necessidade diferente de água. Por isso é importante conhecer a necessidade de cada espécie. No geral, você rega as plantas até que a água comece a sair do fundo do vaso. Mas você tem que evitar encharcar o solo... Porque isso pode prejudicar as raízes, né? Aprogressa as raízes. Quarta dica, né? Você observa a planta. Após regar a planta, observe como ela reage. Se as folhas parecem murchas, sem brilho, pode ser que a planta esteja precisando de mais água. Se as folhas estiverem amareladas e murchas, pode ser que a planta esteja sendo regada em excesso. Logo, quando você começa a observar o solo, você já vê. Né? É só você ter cuidado, cara. Tipo, você não precisa derramar um mundo de água em cima da planta. É só você tomar cuidado e ser uma pessoa consciente, olhar, observar, fazer as coisas com atenção. É, quinta, quinta dica, né? Forneça um ambiente adequado. Além de regar adequadamente, é importante fornecer um ambiente adequado para a planta. Certifique-se de que o vaso seja grande o suficiente para o crescimento das raízes, que o solo seja de qualidade, e tenha os nutrientes necessários. Também é importante você fornecer luz adequada. E proteger as plantas de temperaturas extremas. É... A planta que eu tenho, que é a Aura Pronobis. Eu acho até curioso. Eu sempre gosto de colocar ela no sol assim de manhã cedo. Aproveito e tomo sol junto, entendeu? É bom para você não desenvolver depressão. Para você regular seus hormônios e coisa e tal. Aí eu tomo sol junto com ela de manhã cedo. Se eu coloco ela no sol, assim, depois das 10 da manhã. Ou mesmo, ou mesmo de manhã cedo, se ela fica muito tempo, ela começa a ficar murcha. Não é porque não tem água suficiente no vaso. Eu não sei, parece que ela não suporta o sol, cara. Engraçado que a hora para ela é uma é uma é, um, é da família dos cactos, né? Era para ela aguentar o sol. É muito estranho. Mas logo você começa a observar a planta. A minha tá linda e maravilhosa que Dentro do quarto, tomando o sol que toma né, de manhã cedo e também ela fica próximo à janela, ela toma luz indireta. E a quantidade que eu rego também não é muito, cara. É só o suficiente. E ela tá bonita, tá crescendo folhas, tá se desenvolvendo. Caso você comece a notar coisas diferentes, aí você vai pesquisando aí o que, que pode ser. né? Mas geralmente os problemas é sempre falta de nutriente, falta de sol ou falta de água ou também o excesso né excesso de nutriente, excesso de sol e excesso de água os problemas sempre vão ser esses cara sempre para concluir aqui né quero saber o que que você achou das dicas regar as plantas no vaso é simples mas exige atenção aos detalhes eu espero que com essas dicas você possa manter as suas plantas saudáveis e bonitas, e vamos agora fazer uma gracinha aqui, mostrar para vocês como que eu rego essas plantas. Como que eu rego a minha planta, né, no caso? Como que eu faço aqui. Com uma participação especial aqui, ilustre no nosso canal. Bora lá. Tá gravando, dona Camerilda? Os minutinhos aí tá contando, tá rolando? Fala assim, ok. Ah, pronto. Então, aqui estamos com hora Pronobis, né? Uma planta que ela não precisa de muita água. Fontes da minha, das vozes da minha cabeça. E do chat PT, lógico. Aqui temos feijão. Como saber que você precisa irrigar? Agora é a hora da dona Cameruda dar uma encostada aqui, né Cameruda? Primeiro, ó. Pratinho seco. Já é um sinal que você precisa irrigar. Segundo, olha só a material orgânica aqui, que coisa, coisa linda. Você abre a terra aqui, ó, aí você enfia o seu dedinho na planta, ó, no meio dos besourinhos que tem aqui. Ó umas larvas, tá vendo essa larva? Vem ver essa larva aqui, encosta aqui. Olha essa larva, é uma minhoca isso aqui, sei lá. Que da hora, mano, da hora, né, véi? Então, a terra tá seca, tá vendo? É uma minhocona aí, ó. A terra tá seca, dá pra sentir no toque que a terra tá seca. Deixa agora... Bora deixar a senhora minhocas aí. Esses dias tinha uma lacraia, bicho. Mó da hora. Agora, se a gente viu que a terra tá seca, que o prato tá seco, <coughs> tá tão água aqui, aí a gente vai regando com cuidado, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, espalhando uniformemente. Essa terra ela é bem drenada, está bem descompactada, porque a gente planta bastante coisa aqui. Tem feijão também. O feijão é mais para descompactar o solo, para deixar a terra um pouco firme. E principalmente para fixar nitrogênio. Ó, a gente vai regando. tá vendo? Aí quando que você vê que tá bom? Olha só, já começou a sair água aqui embaixo. sinal que já tá bom. Não precisa ensopar a planta de água, senão você vai matar a raiz dela cobrecendo. Aqui já tá bom, aí outro dia você vê, se tiver do mesmo jeito a terra seca, você pega e rega de novo aos pouquinhos, entendeu? Vai molhando uniformemente. Aí esse feijão aqui ele já também se transforma em matéria orgânica, né? Tem outro aqui também que vai virar a matéria orgânica. Você sempre corta ele, deixa a raiz lá dentro, porque é na raiz que fica o nitrogênio. Né? Aí você vai corta aqui. As minhoquinhas, como vocês viram a senhora minhocas ali, elas vão comendo a matéria orgânica, vão cagando. Vai deixando o solo mais rico, mais adubado, com mais vida. A única diferença do solo de um deserto para o solo de uma floresta é a vida, cara. O solo de uma floresta é repleto de vida. O solo do deserto é só rocha, só terra, areia. E é isso, é assim que você aduba. Pode finalizar aí, dona Camerilda. E aí, dona Camerilda, ficou boa a filmagem? Ficou ótima. O que, que você achou? Ok. É. Aprendeu o que sobre rega? Interessante, não gosto de minhoca. Por que você não gosta da minhoca, se ela é nossa aliada? Porque eu não gosto. Por que? Me explique. Você não gosta da cobrinha mexendo? Trauma. Trauma? O que aconteceu? Como foi seu trauma de minhocas? Não quero falar sobre isso. Ah, o povo vai pedir, tá? Pode finalizar aí. <risos> Figuraça, né, velho? Deu para vocês entenderem aí o vídeo, né? Deve ter ficado claro. E agora é o seguinte. Você chegou até aqui, não tá inscrito no canal, não deu like, não comentou, caralho, velho, não vai ter que fazer alguma coisa, mano, nós vamos ter que fazer alguma coisa com você, é brincadeira, tá, a gente não vai fazer nada, mas é sério, pô, na moral, dá moral pra nós aí, pô, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta alguma coisa da hora e manda aí pra quem precisa Aquele momento que passa milhões de coisas na sua cabeça, cara. Puts. É foda ser pobre, né? É foda ser pobre. As únicas terras que nós temos é a que tá debaixo das unhas. Não vejo a hora do eu ser rico, cara. Fala que o rico, ele não, ele não é feliz, né? Ah, pô, pelo menos eu seria um triste rico, né? E triste e pobre é foda demais Putz que pariu Ajuda nós aí, pô Na moral Valeu E até a próxima